Encarando a notícia de frente Na próxima sexta-feira, haverá um manifesto em Alta Floresta, mais precisamente na frente da Câmara Municipal de Alta Floresta, com o objetivo de chamar a atenção dos governantes para a causa animal. O município tem registrado inúmeros casos de maus tratos de animais abandonados nas ruas do município e isso tem chamado a atenção. Muitas pessoas têm feito algumas doações, mas infelizmente ainda não é o suficiente. Eu converso agora com o fotógrafo Alain Benin, que também é simpatizado antes da causa e ela inclusive você tem feito muitos resgates e tirando dinheiro do seu próprio bolso, né? É, Daiane, o que, que eu posso falar? Não sou eu, né? Vários empresários que são aí apoiadores da causa animal. O é... que, que a gente quer fazer? O convite. O que, que eu quero fazer? Eu quero fazer um convite para a população comparecer sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, aqui em frente à Câmara, tá? É um manifesto. O que, que a gente está pedindo? A gente quer uma atitude, né? uma... uma atitude urgente por parte do poder público, porque não tem mais aonde enfiar. É animal resgatado. A gente não tem uma condição A gente que eu falo não é associação não, tá? Porque a associação praticamente fechou as portas. Não tem dinheiro para pagar. É muita dívida, é muito animal de rua resgatado, é muito animal abandonado. É, a gente tira, a gente que eu falo assim, é, é, Daiane, são pessoas simpatizantes, sou eu, é você, é, é um empresário que tira dinheiro do próprio bolso para pagar resgate. Né? E, e a gente não tem mais condições, está tá difícil. Clínicas também não estão conseguindo mais atender a demanda, a demanda está muito grande. O que, que a gente quer? A gente quer ajuda, a gente está pedindo socorro para o poder público. A gente quer uma atitude urgente, urgente. O que, que a gente quer? A gente quer castração. No mínimo, no mínimo, eu acho que o poder público podia disponibilizar para a gente castração, castração. Isso ia diminuir a população, porque tem muita gente carente, tem família carente que tem seu animal, tem o seu pet, não tem condições de pagar uma castração, né? Isso já evitaria bastante o caos que está transformando, é que está virando a alta floresta com relação aos animais abandonados. São muitos e esse é o apelo. Eu peço você que é simpatizante, você que, que está na causa, na, pela luta pela causa animal, venha sexta-feira a partir das 9 horas, vamos fazer o um manifesto aqui em frente à Câmara. Você pode trazer a sua ração, a sua doação, a contribuição também, porque nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais condições de resgatar animais Todo dia tem um animal de rua atropelado, um animal doente, um animal ferido. E quanto mais gente para participar desse manifesto, melhor, né, Laura? Quanto mais, gente, é visibilidade. Quanto mais gente tiver aqui na frente sexta-feira, né, todo mundo fazendo seu manifesto, pedindo ajuda, creio eu que o, o senhor prefeito, né, o poder público... Dessa vez, tome uma atitude, faça alguma coisa, porque não tem mais condições, aí não tem. A gente, eu queria, particularmente eu como pessoa, eu queria poder resgatar todo animal que eu encontro na rua. Para você ter ideia, nós pedimos há um ano vacinas para a Secretaria de Agricultura para vacinar os animais, até hoje, estamos esperando. Então, tipo assim, a gente quer ajuda, a gente quer vacina, a gente quer ração, e o que é mais importante, castração. Projetos para criar lei, beleza, isso é muito importante, mas... Para agora isso não resolve, a gente quer ajuda, a gente quer uma, uma atitude com urgência por parte do poder público e, e espero que, que isso toque né? o, o coração, sensibilize os senhores vereadores, o senhor prefeito Aziel para que tome uma atitude emergencial. Então é isso, gente. Você que se sensibiliza com a causa também está mais se convidado para participar desse manifesto na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na frente da Câmara Municipal de Alta Floresta. As imagens são de Jonathan Nunes, Daiane Carvalho, para o jornalismo da TV Nativa.